Vamos orar pelas causas impossíveis. Vamos orar pelas causas impossíveis. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? É muito importante pra gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque este ano nós não teremos somente as lives. Nós vamos subir outros vídeos também e para você ser notificado sempre com conteúdos para edificação da sua vida e da sua família, caso você esteja assistindo isso com todos da sua casa, tá bom? então vamos orar Santo Deus nosso Pai Pai Nosso o oh Pai Nosso Espírito Santo do Senhor conduz nos conduza nesta oração pelas causas impossíveis Nessa intercessão. Oh, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus, obrigado pela Sua intercessão por nós diante do nosso Pai. O Senhor está constantemente intercedendo por nós, inclusive por esta oração que chegará ao teu ouvido, Senhor, agora. Pai, nós oramos pelos que estão endividados aqueles que a soma de todo o seu patrimônio não paga nem 10% da dívida que eles possuem aos endividados Senhor eu intercedo agora pelos endividados o Senhor que é a fonte de todo o nosso sustento que pode vir pela nossa mão de obra, que pode vir por uma oferta, que pode vir por um por um negócio bem feito, por um emprego. O Senhor que movimenta, Senhor, as coisas. O Senhor traz na boca do peixe moedas. O Senhor levanta José do Egito, que o Senhor torna pessoas ricas em tempos de calamidade para poder... Servir e distribuir alimentos e, e, e, e provento para a vida das pessoas. Eu oro pelos endividados, que olham o tamanho de suas dívidas e não conseguem ver uma saída. Ó oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço pelos endividados agora, Senhor. Senhor, primeiro eu peço perdão por eles. Muitos se endividaram porque não souberam administrar bem a sua compulsão por comprar. Peço perdão por aqueles que não administram bem os recursos que lhes chegam. Não conseguem ver que aquilo que aparece no extrato bancário dele é só o saldo. O saldo mais cheque especial, mais empréstimo de CDC não é dele. Dele é só aquilo que consta no saldo, na conta corrente. O empréstimo e o cheque especial não são deles, mas aqueles que caíram nessa armadilha de forma inconsciente e até mesmo os que caíram de forma consciente, Senhor, por eles. Agora eu peço perdão. Porque o motivo do perdão é que às vezes gastaram com aquilo que não é pão com aquilo que não alimenta o espírito, com aquilo que não é ético. Gastaram com luxúria, outros gastaram com prostituição, outros, senhor, se envolveram, é, compraram coisas que não eram necessárias, inclusive aquilo que ele comprou está jogado no canto, com esteira. Está parado em algum lugar, um violão, um piano. Mas outros não, Senhor. E por esses eu clamo misericórdia. Endividaram porque perderam seus empregos. Outros estão endividados porque tiveram que pagar um procedimento cirúrgico, seja no dente, seja um procedimento cirúrgico de emergência, e o sistema único de saúde não cobriu, e tiveram que correr atrás disso. Outros se endividaram porque a família... Perdeu uma fonte de renda e ele se tornou a única fonte de renda para aquela família. E para poder fechar as contas, ele teve que correr no CDC ou no cheque especial para cobrir a despesa da casa, para que ninguém ficasse desfalecido, mas agora isso se tornou uma grande bola de neve, Senhor. E ele não sabe como fazer, ela não sabe como fazer. Peço perdão, peço misericórdia. E peço que o senhor dê a solução. Um dinheiro que era para ser recebido de uma causa trabalhista que já estava perdida. Uma sentença coletiva que ele está participando e não sabia que ia acontecer ou não. Um inventário que está parado há mais de 20 anos porque uma pessoa não assina. Não não sei como o senhor vai resolver não sei, um emprego com uma promessa de um salário que cubra bem as despesas do mês e podendo dar, sobrar mais um pouco para a renegociação das dívidas não sei senhor uma venda não sei senhor como o senhor pode fazer isso mas eu sei que o senhor pode fazer eu sei que o senhor quer restabelecer essas pessoas que tiveram essa situação só quer restabelecer a paz e dignidade, porque eles se sentem muitas vezes indignos. A dívida nos torna indignos muitas vezes, nos dá uma sensação de que nós não merecemos, que não podemos nem usufruir, por exemplo, de um picolé. Tem ali um dinheirinho para comprar um picolé, mas não, eu estou devendo, posso comprar o um picolé. <risos> se sentem sempre acuados, desmerecedores mas em nome de Jesus, livra os meus irmãos e minhas irmãs disso. E Senhor, eu espero que assim que a situação estiver resolvida, eles se tornem fiéis ao Senhor em relação ao dinheiro, não só devolvendo a oferta às suas comunidades de fé, também ajudando missionários, mas principalmente, Honrando o Senhor, administrando bem as suas finanças Que o Senhor seja glorificado pela vida de cada um Dever estar em dívida não é problema Não é vergonha Muito pelo contrário O Senhor me lembra aqui Que há a parábola do rei que perdoou Uma dívida impagável e aqueles que tiverem suas dívidas perdoadas, se tiver alguém que lhes deva, que eles tenham o mesmo sentimento de sair perdoando os irmãos que lhes devem ou dinheiro, ou lhes devem alguma outra coisa, que eles liberem perdão. E para aqueles que tiverem fé, pai, eu peço que o Senhor os dê condições de perdoarem antes de terem os seus compromissos perdoados, por fé, uma atitude de fé e perdão. Hoje, Senhor, centro minha atenção nesta oração pelas causas impossíveis para os que estão endividados. Obrigado por me direcionar a oração, Senhor. Eu peço que todos aqueles que estão escutando esta oração ou aqueles que terão contato com esta oração, sejam em nome de Jesus, sejam em nome de Jesus, abençoados com a tua santa providência, obrigado Senhor, por já estar resolvendo o problema de algumas pessoas que estão ouvindo esta oração, obrigado Senhor, amém, amém, amém, amém, amém seria muito importante para mim que você desse o testemunho se a sua causa é uma causa de uma dívida foi resolvido não sei como mas eu gostaria muito que você desse o testemunho me manda um vídeo me manda um áudio eu vou deixar na descrição do vídeo o link que abre uma conversa comigo no WhatsApp, ou me procura no Instagram, pode mandar pelo Instagram também, ou me encontra no Twitter, me manda pelo Twitter, mas é muito importante que você diga para a edificação, não, não a minha, pelo amor de Deus, não para mim, mas que outros irmãos voltem a crer na oração, principalmente aqueles irmãos e aquelas irmãs que já não acreditam no poder da oração, tampouco creem que Deus tem interesse por nós, tá bom? Então é isso, a gente volta amanhã, se o Senhor nos permitir, com ao vivo, aos vivos, que é o que a gente vai fazer até a volta da terceira temporada do Leitura Compartilhada, onde nós vamos ler os salmos. Não esqueça, se você viu essa mão passar por aqui, não esqueça de curtir. Deus te abençoe.